Cara, somos zumbis, né? Sim, eu acho. E comemos cérebro, né? Sim, mas nunca comi um. Poxa, alguém aqui tem que saber abrir um crânio. Ei, moço, você sabe abrir um crânio? Foi mal, eu só sei abrir pélvis. Droga, como vamos manter a tradição? Que tradição? Zumbis não comem cérebros faz tempo. Isso é muito ultrapassado. Você precisa assistir mais televisão. Nem nos chamam de zumbis mais. Para de ser modinha.